Baby, I am dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look blue. Tonight, tonight. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online um e mensageiro da brilhagem. E eu estou aqui com o um quadro Cante Direito da canção uh, Perfect do cantor Ed Sheeran. Baby, I'm dancing in the dark este quadro eu ensino você a cantar direito o refrão das suas músicas em inglês favoritas. É um quadro para você ficar estimulado, motivado a ir atrás da canção inteira e aprender a cantá-la na sua íntegra, ok? Não traduzo aqui as, as letras e nem também canto a canção inteira para você se estimular, se motivar e ir atrás, beleza? Vamos lá então, Esse aqui é um refrão bem legal, o refrão em inglês é course, você sabe né? E essa canção tem tipo três refrões, refrões ou refrãos, não sei como é que fala, diferentes. Uh, eu vou ensinar pra vocês o primeiro aqui, tá? Só vai mudar o finalzinho de cada um deles, mas 90% aí é tudo igual, ok? Vamos lá então, começa assim, vamos lá. Baby, I am dancing in the dark. Baby é palavra muito conhecida, né? Parece que o Justin Bieber que inventou ela. E aí você tem, baby I am dancing in the dark, uh, dancing in the dark, dancing in, atenção nessa emenda né, dancing in the dark, in the dark. Pra quem acompanha esse canal há muito tempo, sabe que eu bato muito na tecla né, de você ter aí, o cantor tá cantando sei lá, você ouviu uma palavra, mas na hora que você vai ver a letra, na verdade ele cantou três quatro porque ele emendou tudo, juntou tudo. Então isso é muito comum em canções em inglês. E aqui é um exemplo, né? I'm dancing in the dark. E continua a próxima parte assim, ó. With you between my arms. With you between my arms. With you between my arms É tipo esse with you É bem rápido, né? With you, with you Parece que tá subindo, né? With you, with you <laughs> With you between my arms Então atenção pra esse with you, né? With you between my arms Barefoot on the grass Barefoot on the grass Barefoot on the grass Barefoot on the grass, e aí o T de barefoot, ele dá uma sumida pra juntar com o on. Barefoot on the grass, é como se esse T ao mesmo tempo virasse um R, né? Porque fica, barefoot on, furão, furão o quê, mano? Furou, o, o, tá furado aonde? Barefoot on the grass, em algumas versões acústicas do Ed Sheeran, ele canta grass, tipo mais fechado assim, sabe? Então é uma pronúncia que varia aí, né? Dependendo da emoção que você tá colocando, né? Barefoot on the grass, listening to our favorite song. Listening to our favorite song. Listening. Esse T de listening, a gente sempre deixa ele pra fora, né? Você não fala listening. Listening, Listerine, por acaso? Não é Listerine. <risos> listening. Que é escutar, né? Listening to our favorite song. To our. Então. Listening to our favorite song Entendeu? Listening to our favorite song Our favorite song Esse or, é nosso, nossas, né? É, muitas vezes você pode escutar or ou our É uma palavra que tem duas, duas pronúncias aí, pode variar, né? Então aqui ele canta or Listening to our favorite song E aí continua Continua <laughs> to our favorite song When you said you look to mess When you said you look said you look when you said you look said you look when you said you look a mess I whispered underneath my breath I whispered underneath my breath eu gosto dessa palavra, whispered. Tem até uma canção do Guns N' Roses, Don't You Cry. Give me a whisper and give me a sigh. Essa é uma música para outro vídeo, se vocês quiserem. Mas, uh, I whispered underneath my breath. Consegue falar essa palavra? Breath, breath. Tem esse TH no final, né? TH uh, que não é vozeado. É voiceless. Porque não tem a vibração da garganta, né? Então, breath, breath. Já fiz um vídeo falando sobre TH. Vou colocar aqui no card aqui na, na descrição pra vocês acompanharem, tá? Breath. Então, cantando fica assim, ó. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. E aí, continua. My breath, but you heard it. But you... Olha o but, como é cantado rapidão, né? But you, but you, but you... But you o mano? But you o But you... Então, fica assim. Breath, but you... Heard it But you heard it Ok? But you heard it Darling, you look Darling, you look But you heard it Darling, you look Perfect Perfect Antes de falar o tonight, calma aí Perfect Atenção na pronúncia dessa palavra Perfect. Escuta aí muita gente falando perfect. Principalmente que joga Mortal Kombat, né? Ah, ganhei de perfect. Street Fighter ganhei de perfect. <risos> Não é perfect, ok? Perfect. Everybody perfect. É pra você ser pitini, ok? Everybody perfect. Muito bem. Que inclusive é o nome da canção, né? Então todo mundo cantando essa parte comigo, ó. But you heard it, darling you. Agora finalizando, tonight, ok? <risos> tonight, tonight, não vai falar tonight, tonight, tonight. ok? <risos> Eu recomendo que você pause este vídeo, volte, escute mais uma vez, treine mais uma vez essas passagens aí do refrão, para você cantar direito comigo, ok? E agora que você já fez isso, pegou as manhas aí desse refrão, está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar direito o refrão de Perfect do Ed Sheeran. Tá pronto para cantar comigo? Are you ready? Let's go. Baby I'm dancing in the dark with you between my arms.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 Lembrando que eu não sou cantor e nem instrumentista profissional, tá? Então venham aí me amolar nos comentários falando que eu como, como cantor sou um excelente professor. Para com esse negócio aí, ok? Não é um intuito disso não, o intuito aqui é o um inglês. Alright? Então like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se no canal, dá uma dada no belzinho pra ele te avisar dos próximos vídeos. Se você está no Instagram, dê um coraçãozinho aí, deixa o seu joinha pra mim. Marca um amigo aqui embaixo pra ele conhecer o meu perfil. Me siga também curta minha página no Facebook, dá um joinha lá, lá e compartilha com todos os seus amigos o meu trabalho porque ajuda muito, muito mesmo o meu trabalho. Vocês não têm ideia como isso ajuda. Ed Sheeran, muito obrigado por ter criado essa música, muito obrigado aos fãs do Ed Sheeran. And that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. Vamos lá, cantando todo mundo. Baby, I, dancing in the dark.